Salve, salve pessoas lindas, como vocês estão? Desejo que bem. E hoje, galera, a gente tem um vídeo muito importante, muito especial, onde a gente faz a cobertura fotográfica e videográfica de um, um evento, de um instituto, uma ONG, instituto chamado Instituto Passo a Passo, que eles trabalham com crianças especiais, utilizando o quê? Os animais, cavalos, éguas, chama ecoterapia, é um tipo de terapia envolvendo cavalos e as crianças. Então, é muito bacana todo esse movimento que o Instituto faz e eles resolveram, organizar um evento. Que se celebração um jantar beneficente celebrando todos os colaboradores que ajudam e vem ajudando todos esses anos a ONG então no vídeo hoje a gente vai ter essa cobertura na prática de foto e vídeo envolvendo um rincão escondido que é o restaurante que eu não conhecia conhecia só por nome que também é muito bacana por coincidência um dos donos do restaurante é um grande amigo meu mas eu nunca tinha visitado ainda o restaurante então é uma ótima oportunidade para gente fazer um review gastronômico no restaurante e também ao mesmo tempo vídeo gastronômico e cinematográfico, utilizando para fotografia e vídeo Sony a III, a lente 85.8 da Sony e a lente Mir 1B mm 28 Fica ligado, vamos nessa. I'm not going to do fala muito amor né? desse trabalho porque foi um sonho né? que se tornou realidade O no ano passado a gente conseguiu dois patrocinadores que compraram os sítios da gente a gente já tinha mudado quatro vezes de lugar e um sonho que parecia impossível, a gente teve a Cicópia, o Vice, duas empresas e muitas pessoas que contribuíram para a gente ter uma rede própria. E agora o nosso novo projeto é a gente ter acessibilidade no espaço e abrir o espaço para mais pessoas. Todos estão convidados para conhecer, nós estamos de porteiras abertas. É... Nós queremos transformar aquele espaço um espaço que já é um espaço de desenvolvimento humano, onde os cavalos mostram a gente as sutilezas da relação a nossa relação com a natureza, a nossa relação com as pessoas que são diferentes e que merecem ser incluídas na sociedade como todos. Merecem ter momentos prazerosos como esse que a gente está vivendo aqui. E nós somos um pedacinho lá do Brasil que traz esse tipo de trabalho. E queremos vocês mais juntos, com o Chico falou. Nós, irmão, que o Chico, o Lanha, a Joana vieram aqui receber, mas também não para a gente vai passar entregando as mesas agora uma lembrancinha, agradecendo a presença de cada um de vocês. Dentro dessa lembrancinha tem um bem casado, papas a feliz. que eles cederam para a gente. Tem um alfajor, tem chocolate, <risos> arcechino, ah, quem faz tem um arcetino. Para a mania quando acordarem falarem, me lembrei do rico. Tem uma mostrinha de azeite, que é a Tandorinha, que é nosso patrocinador aqui. E por quem quer entrar em contato com a gente, tem é um cartãozinho nosso aqui. Se você fazer um evento, trazer clientes, amigos, podem entrar em contato com a gente. A vai entregar para vocês. Mais uma vez, super obrigado. E é isso aí galera, muito obrigado pela sua presença única aqui, se você sentir e quiser de alguma forma ajudar a ONG nesse movimento tão bonito que ela faz com as crianças e a ecoterapia e os cavalos, fica aqui no, na descrição embaixo no link para vocês poderem acessar o site ajudar da forma que vocês sentirem e desejar e também o link do restaurante que meu, foi show de bola para mim, nota 10, nunca comi. Uma refeição tão boa, um churrasco tão bom quanto esse. Do fundo do coração, o chefe manda muito bem, cara. Muito bem. E o trabalho da ONG também é muito lindo. Então, se possível, compartilha essa mensagem. Passa adiante. A mensagem da ONG, né? E a gente se vê na próxima. Um grande abraço. E esqueci. Se lembra. Continua criando e você é foda. brother Você é demais. Até mais.